tira Você é louco, mano. se fizer fiz capa aí eu tô tô frito. É. Tá bom eu passa mais rápido. master de o Vai Olha o fogo aqui, ó. o fogo, É mesmo, Deu um zoom na marca, Deu um zoom, trouxe bem pra perto. Isso é bom, hein? Não tem como falar, não dá pra ver. Vai ali em frente ao meu portão que tá não, ele deu um zoom na máquina pra ficar tá pertinho dele, fogo, né? É um pilho, água de sair. Tem que chamar a Já ligou para a Vocês ligaram? Eu também. Eles ouvindo, né? A Estou sentindo o cheiro de queimado. viu? É porque o fogo tá aqui na máquina. <risos>